Fala, ser humano que escreve código. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dos Pilhas Cheia e hoje vamos falar de uma coisa muito legal. Estamos aqui com Dois professores sensacionais diretamente do Paraná Estamos aqui com o professor Bogdan e o professor Adolfo Neto E também com o nosso colega Gustavo, que está sempre conosco Fala aí Gustavo Olá pessoal, tira já o bloquinho do bolso, o caderno, a nota Que aqui ó, é coisa fina hoje hein Fala Adolfo, tudo bem professor? Tudo bem, o meu nome é Adolfo Neto, estou aqui em Curitiba, Paraná, mas eu sou de Maceió. Professor Bogdan, seja bem-vindo também. Opa, tudo bom? Eu sou de Curitiba mesmo. Estou em Curitiba e sou de Curitiba e vou falar leite quente. <risos> Sensacional, estamos aqui convidados peso pesadíssimos professores federais que ensinam, estudam programação e pesquisam é, desenvolvimento e tecnologia e ciências da computação Desde que eu nasci, basicamente Então a gente aqui vai perguntar bastante E anotar todas as coisas que eles têm para nos falar E o tema de hoje é sobre ensino de programação Ensino de desenvolvimento Desde o online até o acadêmico né? A gente vai aqui falar com os professores Sobre como eles desenvolvem é, as grades falamos, Vamos falar um pouco sobre processos né, Do ensino acadêmico De tecnologia E um pouco mais sobre Sobre como isso é, Vem sendo mudado No decorrer dos anos né, que Com certeza a tecnologia avança E a educação, a pedagogia, ela acompanha é, Em certos níveis Acredito eu, os professores vão, vão Corrigir qualquer besteira que eu fale aqui E eu queria começar é, perguntando para eles, na verdade, como é que vocês começaram a, a, a lecionar. Foi uma escolha? Aconteceu? Queria ouvir de vocês aí, na verdade, esse primeira, essa primeira introdução de como que vocês começaram a dar aula e como foi esse, esse processo de, de ensinar as pessoas a, a programar e além, como a gente já discutiu antes. Eu acho que eu começo porque eu estou nessa aí há mais tempo, né? O... Eu dou aula desde 1995, tá bastante tempo, na verdade eu terminei a graduação, aí eu comecei a fazer mestrado, porque, pô, eu tinha visitado lá a Federal de Pernambuco, eu fiz graduação em Alagoas, visitei a Federal de Pernambuco, achei legal, tinha um mestrado bom lá, comecei a fazer mestrado, enquanto estava no mestrado, surgiu o próprio pessoal da universidade, que, onde eu tinha sido aluno, disse, ó, oh, tem uma vaga aqui de professor substituto, aí eu, Passei a ser professor substituto, depois eu passei como efetivo lá no CEFET Alagoas, que na época era escola técnica, hoje é o Instituto Federal. E aí foi, fiz doutorado, fui trabalhar num lugar, depois de outro lugar e vim parar aqui na, na UTFPR. Não foi uma coisa assim que eu, durante a graduação, disse vou ser professor, meio que aconteceu, mas eu estou satisfeito com a minha situação atual. E como foi para ti, Bogdan? Pra mim foi diferente, eu eu na graduação, eu na verdade queria fazer videogame, e na época o mercado aqui no Brasil era inexistente, né, era muito complicado, eu fui eu queria fazer estágio, tinha uma empresa aqui em Curitiba, eu fui lá ver, e daí eu senti uma crise existencial no meio do curso pro final ali, que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, porque fazer videogame eu concluí que não era não era muito legal chegar aos 25 anos, dependendo do pai. <risos> é, daí depois disso, algum professor me falou, ah não, você devia experimentar, fazer, né mestrado, alguma coisa assim, então eu fui lá continuei fazendo mestrado e eu me encontrei, na verdade na pesquisa aplicada, eu trabalhei no instituto de pesquisa, fiz estágio na época, né que era aqui em Curitiba, a Lactec, que ele faz muita coisa de ligado a energia elétrica e tal, e fui fazendo mestrado lá, tal, resolvi fazer doutorado no, no exterior, queria, queria muito ter essa experiência, e fiz e comecei a trabalhar no exterior mas daí eu queria voltar o Brasil, assim, na época pesaram algumas coisas, né, um pouco de um pouco de família, um pouco de ser muito complicado idioma lá no Japão, que é onde eu fiz o, o doutorado, daí todo esse tipo de coisa, né, então eu falei, ah, tá, vou, vou voltar aqui, vou fazer, vou fazer concurso, vou seguir o caminho mesmo de ser acadêmico. Então acabou que eu, eu entrei em 2012 só na o TFPR, como professor, e, e como programação, inclusive, foi assim, não foi porque eu gostava de programação ou estudar programação, porque ninguém estuda programação é, dentro da academia, né, a programação é uma ferramenta que a gente usa. Eu, acabou que eu, foi, era o que tinha para ensinar ali na, na, na hora que eu entrei na utf Então, acabou que... Eu, eu dou aula de programação por saber programar, né? Mas não, não que seja, assim, a minha área de pesquisa. E vocês... É, vocês acharam que foi muito difícil começar a lecionar? Vocês sentiram alguma barreira com relação ao tópico em si? Justamente por ser uma, uma profissão de prática, né? Principalmente falando em, como a gente estava comentando mais cedo, né? A gente sabe que tem. Me corrijam se eu estiver errado, né? Acho que tem no mínimo quatro cursos relacionados a, a desenvolvimento. Né? A gente tem engenharia de software, a gente tem ciência da computação, a gente tem análise e de desenvolvimento de sistema, a gente tem sistemas de informação, né? São. Engenharia são, da computação. Engenharia da computação, né? Então, é, algum, eu acredito que, como o Gustavo mencionou, a ADS é mais focada em desenvolvimento de fato. E como é uma coisa que é muito prática, como você bem falou, é, vocês sentiram alguma, falando de programação mesmo, né, de mostrar é, como é que a ferramenta funciona, usar esse ferramental, os fundamentos e tal, é, vocês acham que foi muito difícil começar a ensinar uma coisa que é só botando a mão na massa mesmo? Não adianta ficar muito jogando muita teoria, muita teoria, que, que a pessoa vai aprender, é só ela fazendo mesmo. Esse, o, o professor olhando essa questão, como é que foi para vocês? Quando eu comecei aqui na UTFPR, já me entregaram a disciplina de C. E eu me lembro, é, voltando mais longe no tempo, quando eu comecei lá no Cefete Alagoas, também me deram a disciplina de C. E eu não gosto de C. Eu em C, programava em C, assim, sabia o suficiente para ensinar, mas eu não gosto de C. Enfim, mas eu acho que o ponto mais importante é que a gente no mestrado, no doutorado, a gente não recebe quase nenhum treinamento para se tornar professor professora, eu acho que isso é uma coisa que a gente apanha bastante no começo, quer dizer, eu pelo menos apanhei bastante, sofri bastante, eu acho que agora eu, eu entendo um pouco melhor do básico, mas assim, do básico de ensinar, de pedagogia, mas ainda assim, com certeza, bem menos do que uma pessoa da própria área, uma pessoa da área de pedagogia, uma pessoa que estude mesmo isso, isso eu acho que é uma limitação. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que faz, fazem. Assim, talvez não faça muita diferença para alguns temas, mas para a programação faz muita diferença o fato do professor não ter o conhecimento das técnicas de ensinar. Eu, na verdade, eu, eu não sei. Eu não tive. Não vou dizer que eu tive dificuldade, não, viu? Porque, assim, eu. O que, que eu posso dizer? Eu já eu, eu trabalhei programando, né? Então, eu, eu, eu tinha uma noção do que, que, o que, que era coisa que, por exemplo, por exemplo negócio de linguagem, né? Na, na graduação eu tive muita discussão com o professor que eles defendiam linguagem. E, ah, não, essa é a linguagem que todo mundo tem que usar, essa é a linguagem que todo mundo tem que usar, porque é uma, é uma visão acadêmica do negócio, né? para mim, a linguagem boa era aquela que o meu cliente estava pagando para eu usar, o cara, o cara fala, ah, precisa de tal coisa. Eu, aquilo que, fiz, aquilo que, que mandassem eu usar, eu estava usando. Então eu usava Java no, durante o doutorado, mas quando eu fui trabalhar, falaram: você vai ter que fazer em C. Então vou fazer em C. É, e assim, eu não tive nenhuma formação também pedagógica, né fui me guiando muito pelo, pelo. Como é que eu posso dizer assim? Por aquilo que eu via que eu não gostava dos professores que eu tive. Eles não podem ouvir isso aqui. É, é, por exemplo, eles davam muita coisa fora de contexto, né? uma coisa assim da programação, da computação, sendo um fim em si própria. Não, não a computação servir para alguma coisa, né? Então era muita coisa descontextualizada. Então, se você for ver assim, quando eu comecei a ensinar já de cara na aula, colocar muita coisa de contexto, pegar algum problema do mundo real lá, pegar, ah, que o videogame, ah, daí você vai lá e procura a documentação. Ah, eles exploraram um buffer overflow. O que é um buffer overflow? fazer Sabe, esse tipo de ligação com coisas que estão, que existem no mundo real, né? Então eu, eu, apesar de não ter formação pedagógica, então talvez eu esteja falando besteira, assim, né? É, fazer essa ligação com o mundo real e né, poder falar com os alunos. Eu sempre falei com bastante humor, assim, nunca né, falando bastante brincadeira. Acho que ter, ter sido mestre de RPG por... Não sei quantos anos lá ajudou nessa parte de conseguir falar na frente das pessoas e conseguir ver, ver se eles estão me acompanhando, né? É, mas é isso. Não, não acho o que, que eu tive que... uma grande dificuldade não. O que, que é drtg? RPG, RPG, RTG, role-playing game. Ah, RPG, eu entendi. RTG, ah tá. <risos> você era o mestre de mesa. É, é, então é, é o tipo de coisa assim que você acaba se treinando para ver, né? O que, como é que o pessoal tá te ouvindo, te acompanhando? Muito bom, muito bom. Há quem diga que, que didática é, é meio que um dom, né? A gente tira, a gente tira isso, é, que a gente vai fazer o um paralelo aqui entre o ensino online né, o ensino na academia. É, tem pessoas, por exemplo, que tem, dizem que tem o, o dom de, de ensinar, né? Então, pegam vários canais do YouTube que eu, que eu acompanho, vários não, vai. alguns. <risos> é, tem pessoas que falam sobre programação de uma maneira extremamente didática que as pessoas conseguem absorver de uma maneira muito muito, muito boa assim o conteúdo né então é, às vezes fica nessa a gente não tem algumas pessoas têm o, o, o dom talvez né de ensinar e outras aprendem com o tempo né é que apesar apesar de tudo né programação não é uma coisa que se ensina né é uma coisa que a pessoa aprende mas é, não exatamente, você, você meio que ajuda a pessoa a aprender, mas você não consegue ensinar. Porque é uma coisa que até comentei lá, né, programação é uma coisa de prática. É uma coisa que a pessoa aprende. Então, é, depende muito dela. Você, o professor guia, né, fala, faz isso, faz isso, na, na expectativa de que ele vai conseguir enxergar a luz. Mas quem enxerga a luz e quem consegue andar até ela é a pessoa que tá aprendendo mesmo, né. Eu acho que isso vale para todo e qualquer aprendizado, né. Não. Porque qualquer coisa, assim, não adianta nada o professor ficar falando por meia hora sobre Freud para mim. Se eu não estiver prestando atenção, eu não vou aprender nada. É é verdade. Eu acho que isso pega um pouco mais de programação por ser, é, ser de prática. Né? Eu acho que esse é o maior ponto né, da, da questão. Uma coisa que sim, você, sim. Só, você só vai absorver se você colocar em prática. né é... É, eu comento, até hoje teve a primeira aula Dos calor aqui do, do curso é, A gente comenta muito isso assim, né? É, é uma coisa tipo esporte, por exemplo é, Você pode falar, fazer uma aula Entender toda a teoria, todas as regras do jogo Não quer dizer que você sabe jogar é, Instrumento é, é, musical você pode, né? você pode saber toda a teoria musical Entender tudo sobre escala, formação De, de intervalos e não sei o que é. Se você não pegar um instrumento e praticar, você não vai aprender. Eu acho que programação tem isso, assim. Você aprende, não porque alguém te ensinou, você aprende. O professor, ele pode te dizer essa parte mais que tem por trás, mas o, o, o ato de, de clicar, porque programar não é... Programar é um jeito de pensar também, né? Esse jeito de pensar só vem com a prática. É a pessoa fazendo. Acho que professor em programação é mapa. Ele te dá um mapa, né? E você segue. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Professores, pensando nesse gancho que o, que o próprio Bogdan deixou, uh, como que é pensado a, o, uma grade né, de um curso, uh, e aí eu vou tentar só deixar um pouco mais específico aqui, quando a gente fala de um pouquinho de programação, né, uh, em, em tentar passar esses, esses conceitos né, em baseado no que vocês comentaram aqui que de fato programação é algo que você só aprende fazendo como que uma como que é estruturado uma grade como que é como que vocês tentam guiar a, a o curso de vocês é, em relação a essa a, a essa parte de, de desenvolvimento de programação é, em primeiro lugar, deixar claro que os cursos que eu e o Bogdan ensinamos aqui na UTF-PR Curitiba, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação, não são só para programar. Mesmo curso que a gente fez, eu na Federal de Alagoas, acho que o Bogdan na Federal do Paraná, Ciência da Computação, também não é só para programar, né? Mas por, por que, que eu estou falando isso e isso é importante? Porque a partir disso você pensa, opa, se a gente vai pensar numa grade de um curso, tem uma série de fatores, então tem as referências internacionais, né, da ACM, tem as referências nacionais do da Sociedade Brasileira de Computação e tem todo o, o conjunto de professores do departamento que e 12 departamentos, no nosso caso específico, por exemplo, em engenharia de computação, o Bogdan vai poder falar mais daqui a pouco, porque ele era, até bem pouco tempo, coordenador do curso de engenharia de computação, é um curso de dois departamentos, então tem professores de dois departamentos, dando pitaco, dizendo, olha, essa disciplina tem que entrar, essa disciplina tem que sair, esse assunto tem que estar nessa disciplina, essa disciplina tem que ter X horas, é todo um processo razoavelmente democrático, levando em consideração referências nacionais e internacionais, e é assim que a gente decide o que é que entra na grade de um curso. Democrático significa que no final, nem todo, né, como é que é? não tem ninguém 100% feliz né, com, com a grade. Tipo, pega o pro, cada professor tem a sua visão, se, se alguém estiver muito feliz é porque não deu muito certo o processo. <risos> É muito, muito interessante vocês comentarem isso, porque eu acho que uh, é, um, é um excelente disclaimer em relação às pessoas que talvez pensam em fazer faculdade e pensam em cursar algum qualquer um desses cursos, né? E tudo, assim, eu acho que por conta da indústria, a gente sempre olha alguma faculdade, algum curso, pensando talvez em desenvolver, em programar, né, de forma geral, né? Uh, e a gente pensa em que a gente só vai ver isso, a gente só vai, uh, enfim, desenvolver essa habilidade e no final das contas o curso ele, ele é baseado em algo maior, né? E como até o próprio Bogdan já, já comentou, né? Uh, é só um meio né? Uh, ali, uh, uh, a parte de programar é só uma ferramenta, né? um utensílio que você tem para algo maior, né? É, o pensamento do, do, do como que são montados os cursos superiores no Brasil, em geral, né, é eu, como se eu costumo dar uma analogia, eu gosto muito de analogias, né, ele é uma bandejona, assim, sabe, porque quando você vai trabalhar, é, é pena que aqui não dá para desenhar, né, é, é como se fosse, assim, uma, uma base muito ampla, né, com uma, com uma profundidade mais ou menos limitada. O curso superior é isso, né? Então, o cara, a gente tem que estar, assim, preparar o cara que vai querer fazer driver de... Por exemplo, na engenharia de computação, né? Vai querer fazer driver de GPU na NVIDIA até o cara que vai fazer aplicação web lá, que vai usar JavaScript pro resto da vida. É, é, todas essas coisas, assim, todo, toda essa, essa faixa de possibilidades tem que estar contemplada ali no curso. Então, a base é muito ampla. Qual, é, existe, assim, uma... Qual é que eu posso dizer? Uma briga, né? Na indústria, porque quando você chega na indústria, o cara vai, vai, vai procurar um emprego, lá tal trabalhar, o que a indústria quer não é isso, não é um cara que tem uma base gigante com uma profundidade limitada, é o contrário, né ele quer um, uma tigelinha, assim, um cara que tem uma, uma profundidade maior mesmo que seja numa coisa mais focada. E às vezes ele quer até mais que isso, é um tubo de ensaio, né? Quer que o cara saiba é, aquela ferramenta para usar aquela linguagem naquele contexto, naquele tipo de aplicação. Que não, é, não dá para fazer uma universidade fazer isso, né? Então, é, se você pegar essas linhas que o Adolfo comentou, né? Lá, da ACM, da, da, da, C, da SBC e tal, todas elas sempre apontam para esse negócio de uma base muito larga. Só, só complementando, porque... Contei um pouco da minha história, né? Falei lá, ó, oh, eu fiz graduação na Federal de Alagoas, e aí eu fui para Recife uma vez, eu acho que ainda estava fazendo graduação, e eu vi uma palestra de uma pessoa que hoje eu acho, acho que tanto o Lincoln como o Gustavo devem saber quem é, imagino. Confirmem sim ou não, mas é o Silvio Meira. Então, na época, Silvio Meira era só um professor da Federal de Pernambuco, não era essa personalidade nacional, vai até lançar um livro agora, ou já lançou por esses dias, e ele falou assim: olha. Silvio Meira era só uma, um, um professor da Universidade Federal do Pernambuco, mas para a gente ele era já uma, uma pessoa importante. Ele falou assim, olha, o pessoal das empresas daqui da região, isso ele estava falando na época, 1992, 93, 94, na região de Recife. O pessoal das empresas aqui reclama que a gente não forma para eles. Ah, porque eles estão usando lá ferramentas XYZ, e aqui na universidade a gente não... não não ensina isso e ele diz, e ele dizia isso para ele dizia para as empresas não deixa o pessoal das que, que a gente forma assumir o poder aí assumir o controle das empresas de vocês do, do da parte de tecnologia e aí vocês vão ver o resultado eu só sei eu não sei o que foi que aconteceu nesse meio termo mas alguns anos depois surgiu o porto digital Quer dizer, provavelmente o Silvio Meira se cansou de tentar convencer as empresas de que os alunos formados pela Federal de Pernambuco eram ótimos profissionais e deveriam assumir o controle da parte tecnológica das empresas e partiu para um, uma outra linha que era simplesmente criar novas empresas. E eles criaram várias novas empresas lá no, no Porto Digital e hoje contribui bastante para o PIB da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Então a gente não pode ficar limitado ao que as empresas fazem na nossa região, no nosso país, mesmo no planeta, a gente tem que pensar além. É isso que, que deve nortear uma grade. É, eu tenho um caos, assim, de quando eu era aluno, né, que eu, o, pessoal, o pessoal fez a baixa assinada reclamando que a universidade não ensinava Delphi, nem Visual Basic, que era o que as empresas estavam pedindo, né, Delphi e Visual Basic, né. Isso quando eu entrei. Quando eu me formei, o Java já estava dominando todo o universo. Então, se a gente tivesse estudado, não para ser alguém que entende uma base ampla e consegue aprender sozinho, o mais importante, mais importante da graduação é isso, né? aprender a aprender, você conseguir construir sozinho em cima. Se eu não tivesse essa base, assim, fosse fosse um treinado, adestrado, para ser um programador Delphi, eu tinha ficado desempregado depois, todo mundo. <risos> todo mundo que eu conheço lá, depois foi trabalhar com Java, foi tranquilo. Nossa, que interessante, né? Parece meio que... Hum um cabo de, de guerra imaginário entre o, o, o que o mercado precisa, entre o que as faculdades e universidades precisam formar, para justamente dar, essa, dar, essa, dar esse resultado do profissional que, que vai ser útil para o final das contas. E também na questão que não só para o mercado, mas, por exemplo, tem pessoas que que querem é, continuar na academia, né, então eu, eu acredito que essa base mais ampla ajuda mais essas pessoas que querem continuar na academia, acredito eu. Bem, eu, eu, eu, eu imagino, e aí sem querer sair muito do foco, que a, a, a gente precisa alinhar uma, uma expectativa, né, de quem entra numa graduação, uh, com que eu acho que é uma consequência, talvez, do... Do mercado de trabalho, da nossa, da nossa sociedade como um todo, que é hoje, uh, não só hoje, mas pelo menos vou falar da, da minha vivência né, nos últimos 10 anos trabalhando como uh, tecnologia, programação sempre foi uma ferramenta, ou pelo menos da minha bola, né uma excelente ferramenta que pode trazer uma mudança de, de qualidade de vida, né, onde você consegue arrumar um trabalho, você conhece, consegue ganhar. Uh, um salário uh, razoavelmente alto perante muitas outras profissões, né? Uh, uh, como a... e, e, e aí eu acho que isso acaba, talvez, entrando em conflito com o objetivo que, que a graduação tem, com o objetivo que o mercado quer. E, e eu acho que os dois, de certa forma, uh, são. E, é, e aqui me corrija se eu estiver errado, assim, falar muita besteira, são mundos, mundos separados no aspecto do que cada um espera. Do, da pessoa, né? Uh, como o próprio Bogdan comentou, uh, eu acho que, eu não, eu não vejo sentido a faculdade preparar, uma uh, ficar atualizando a linguagem que ela, por exemplo, vai utilizar para ensinar a programação, uh, dado que isso não é o, o principal insumo para um, um desenvolvedor, né? mas sim ele talvez ter o, o paradigma funcio, uh, funcional ou imperativo muito bem afiado para ele saber lidar com essas várias ferramentas. né? É, então, eu acho que a, as pessoas chegam na faculdade com uma expectativa muito diferente, né? esperam-se coisas muito distintas, né? E aí, eu acho que acaba tendo esse conflito até de mercado com faculdade, e do indivíduo talvez ali se, se sentir um pouco, um pouco frustrado até. Não sei qual que é, como que é a experiência de vocês uh, na, na, na faculdade, na universidade que vocês dão aula. É Não, mas é essa, essa, essa dualidade existe desde a época que eu era aluno como eu falei, né, eu acho que o Adolfo provavelmente que veio antes ainda também sempre teve, né, essa porque a expectativa do mercado é que o cara vai se formar ou, assim um programador completo, né é alguém que, que vai, vai chegar lá e vai, vai programar exatamente na ferramenta que eles têm na empresa deles, na linguagem que eles usam na empresa deles, tudo assim, extremamente detalhado. E o objetivo da graduação nunca foi esse, sempre foi produzir assim, essa, essa abordagem, essa base larga. Como eu falei, se o cara for, for trabalhar lá em C e Assembly, fazendo um driver de dispositivo, ele tem, ele tem uma base suficiente para ele conseguir construir em cima dela. Se o outro cara for fazer lá a aplicação web, ele também tem. É, é perfeito, tanto que eu lembro que na minha primeira aula, o meu professor na faculdade falou, o coordenador do curso falou, olha gente, essa, essa faculdade não vai preparar vocês para o mercado de trabalho, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é exatamente o que você falou, Bogda, vocês terem uma base para vocês conseguirem estudar o que vocês precisarem fora daqui, né? E eu acho que esse foi o primeiro choque, assim, que todo mundo da turma, porque eu acho que se, se compara, talvez, a, a, a, a tecnologia, né, com outros cursos, que a faculdade por si só dá uma boa base, o suficiente para você sair de lá trabalhando, talvez, e eu acho que não é o que acontece com tecnologia, né. Apesar que computação, acho que todo mundo sai trabalhando, né? Não conheço, quase, é muito raro o aluno que não, faz, não começa a fazer estágio e no final no a final, nossa dificuldade é a pessoa se formar, né? Porque ele não, não quer se formar porque já está trabalhando, já está ganhando dinheiro. É se, se, se. <risos> Sensacional. E isso é uma exclusividade quase que da nossa área, né eu diria, é, nesses, eu últimos atua é. nesses últimos tempos, né? Porque eu comecei a estudar há mais ou menos... Dez anos atrás, né, em 2010, que eu comecei meu curso técnico, e já se dizia naquela época. Eu posso falar, 10 anos atrás eu já posso falar naquela época, né? <risos> é, já se falava que tecnologia, que internet, programação, web, era o futuro, já, as coisas já aconteciam, já ia crescer muito mais. É, geolocalização era super novidade, né? Com Foursquare e etc. É, e tudo mais, o Instagram estava começando a, a, a bombar e tal. Mas já se falava numa hype absurda de como tinha muita vaga, de como ia ter projeto. E hoje eu sinto que continua assim e ainda mais, né? E eu acho que esse é um privilégio muito grande da nossa, da nossa área nesse sentido. É, e é interessante que na nossa área, né, na prática, diploma superior em um curso superior de computação não é necessário. Na prática, eu tô falando, Tem a maioria das empresas, mesmo empresas fora do Brasil, não é só do Brasil, não pense que isso é uma situação só do Brasil, não. Fora do Brasil também, eu conheci um... É, eu, eu fiquei um ano lá nos Estados Unidos com a supervisão de uma professora que o filho dela trabalhava no Facebook e não tinha terminado a graduação. Simplesmente o Facebook viu, ah, esse cara aqui é bom, vamos contratar e pronto. Então... Se você entra numa universidade e quer terminar um curso superior, você tem que entender que aquilo é mais do que simplesmente ajudar você a conseguir uma vaga numa empresa. Vocês acham que é, tem pouco essa questão de hoje profissionais quererem ir para a área de pesquisa e para a área de de research, eu sei que o que o Adolfo também, o, o Bogdan também, né, já fizeram essa questão de pesquisa, acho que o, o Bogdan na na indústria mesmo e o Adolfo é, na academia M me conte um pouco mais da experiência de vocês sobre isso vocês acham que que tem poucos desenvolvedores hoje, poucas pessoas que ingressam na área de computação na área de te tecnologia, programação com esse interesse vocês veem que tem oportunidade, vocês acham que tem, tem as pessoas conseguem não sei se o intuito de fazer pesquisa é ganhar dinheiro, no final do dia a gente precisa pagar nossas contas, mas o que, que vocês acham sobre a área de pesquisa hoje? Eu acho que ainda tem muita oportunidade de pesquisa aqui no Brasil, no exterior. Está é, é, tendo agora, nessa situação que está o Brasil com poucos recursos para pesquisa, está tendo um, um certo êxodo de alguns profissionais para fazer pesquisa, eu não estou nem falando do, do que vocês já conhecem provavelmente que são os desenvolvedores que estão indo trabalhar fora, na Alemanha, em Portugal, etc. Tem Sim. também professores, pesquisadores ou alunos de doutorados brasileiros, eu até tenho um repositório no GitHub, que eu, eu fiz, eu não sei se eu fiz o certo em criar um repositório no GitHub para isso, mas é uma lista lá de, de brasileiros que estão atuando fora do Brasil, seja como... Professores, seja como pesquisadores em empresas, e eu, eu fico espantado, que é, é muita gente, gente que eu nunca ouvi falar na, na prática, mas eu, eu digo, ó, ah, estou fazendo essa lista aqui, me, me passe o um nome, as pessoas me passaram, até uma pessoa com a posição alta agora na Apple, teve um que a gente entrevistou lá no podcast Fronteiras da Engenharia de Software, o Gustavo Oliveira, que ele é pesquisador na Microsoft, e tem outros casos, então, é. Tem ainda muita oportunidade, se você quiser fazer mestrado e doutorado e quiser trabalhar com pesquisa no exterior, eu acredito que ainda nesse período aí de 10 anos que você vai levar para terminar, você consegue ainda oportunidade, como tem também para desenvolvedor. Então, a área da computação ainda está muito quente, não vou dizer que isso vai ser assim para sempre, mas pode ser que seja, né? porque o mundo ainda depende muito de computadores. E a dependência tende a aumentar, né? Isso, esse negócio da, da área quente é desde a época que eu entrei na graduação. Eu entrei em 98, nunca, nunca vi esfriar. É, isso é uma realidade, né? Porque quando eu também comecei a faculdade, sempre falava, ó, computação e tecnologia é o futuro. E, e, e só tende a aumentar isso, né? Parece. É, e aí, dada a situação do, uh, do país, né? Em relação à pesquisa, uh, o êxodo intelectual está muito alto, né? E... e... E é, eu acho que aí vem uma pergunta, mais opinião de vocês. É, vocês acham que essa a, a gente vai ter uma demanda muito maior e talvez talvez isso impactando as grades e os cursos de tecnologia por conta de pensando em hoje, né? Dessa baixa esse baixo investimento em pesquisa e o mercado crescendo cada vez mais isso pedindo mais profissionais, você acha que isso pode impactar a, a, de uma forma estrutural hoje as grades dos cursos? Vocês veem isso sendo possível, né? Olha, pode ser que no longo prazo impacte no sentido de a gente não conseguir um bom professor para uma determinada área, porque ele está... Os, todos os prontos professores daquela área estão trabalhando lá no, lá fora, mas no momento eu acho que ainda não, porque a gente teve um um ciclo bom de con contratações de professores, foi até mais ou menos, vocês sabem, lá por volta de 2015, e as universidades têm muitos bons professores, quase todas as universidades brasileiras, elas têm um bom quadro de professores, com boa formação, então isso não, não impacta. O que impacta mais é uma coisa que o Bogdan falou, não sei se, se a gente já estava gravando naquele momento, mas é que... É, tem muitos de nossos alunos que nem terminam o curso, né? Mas eu acho que isso aí não tem a ver com dinheiro para pesquisa. A questão do é o mercado que está tão desesperado, que é tanto contratar gente, que chega para o nosso aluno de segundo ano e diz, ó, oh, larga aí. Quer dizer, ele não, não fala assim diretamente, mas na prática ele diz, olha, eu te contrato aqui como efetivo, você vai trabalhar 40, 44, 48 horas e a pessoa fica sem tempo para a faculdade. Pesado, hein? mudando né? a grade por causa disso. É, a, puxando esse, esse gancho da grade, é, eu sei que o, que, que o Adolfo tem um canal no YouTube, né? Se lida com, com audiência online, tem, tem podcasts também. Inclusive, abriu parênteses aqui, é, a gente vai deixar o link do, do, do Fronteiras, o podcast do do Adolfo, do pessoal lá, que é muito bom. Eu já, já escutei vários episódios. É, eu, a gente vai deixar o link para vocês acompanharem também, que é um, um riquíssimo, é o mínimo que eu posso dizer sobre o conteúdo de lá. É, e sobre isso, com relação a, a esse contato online, eu, provavelmente durante a pandemia, é, não sei como foi nessa questão da do, do EAD, né, de dar aula online, de, por causa da, do distanciamento social, o próprio contato com as pessoas, é, não sei se o Bogdan também tem esse contato é, online, mas qual que são esses, esses desafios que vocês enxergam com relação a, a dar aula à, à distância, né? Tanto pensando em YouTube, pensando em não só dar aula, mas no que existe, de transmitir informação e lidar com, com o público A distância, né, em vários formatos Eu posso só fazer um comentário antes, Adolfo? Sim <risos> que, que eu, Esse eu quero falar Antes, porque assim, quando estourou A pandemia, eu era coordenador do curso de engenharia De computação, então eu via a bomba explodindo né? E eu vi que muitas Pessoas de outras áreas, eu via como coordenador Dos outros cursos, né, os coordenadores dos outros cursos Desesperado, assim de não saber como, como lidar com essa realidade nova que, de repente, ela se impôs, né? Você falou assim, tem que fazer assim. Né? Teve, teve professor que se recusou, assim, em outros cursos lá, de, sei lá, de física. Não, não dá para fazer, não tem como fazer. Isso aqui online, né? E, curiosamente, o pessoal dos nossos cursos ali, pessoal de, de informática mesmo, todo mundo conseguiu se adaptar. Todo mundo deu um jeito, todo mundo conseguiu encarar, assim, o desafio sem ter... É, muita limitação de ai, ah, não, mas eu não sei usar a ferramenta ah, mas eu não consigo então todo mundo acabou adaptando o formato de, alguma, de algum jeito ali para contemplar o online né? não sei se o Adolfo, o Adolfo discorda não, eu não só concordo como eu lembro, até, eu até queria citar alguns nomes de pessoas que ajudaram outras pessoas a, a fazer isso no, no nosso grupo lá do, do, dos cursos né, eu, Professor falecido professor Hugo Vieira Neto, até hoje ele tem tem uma aula do, dele no YouTube, né? Ele não, não faleceu de Covid, mas ele faleceu nesse período de, de pandemia, então ele tem uma aula lá de como usar, eu acho, como usar o OBS para dar aula. O professor Alexandre Grêmio deu também aula sobre isso. A professora Silvia falou sobre linguagem, inclusiva, Então, vários professores que tinham mais familiaridade se dispuseram a, a ministrar em cursos para os demais para nos ajudar, né? E eu, eu, antes da pandemia, eu já tinha criado um podcast, né, que é o Emílias Podcast Mulheres na Computação, foi dentro de um, de um escopo de um projeto de extensão aqui, quer dizer, já, eu já tava com uma coisinha aqui, ali, online, fazia, de vez em quando eu fazia algum vídeo, colocava no YouTube, mas coisa bem simples, e até hoje eu faço coisa bem simples, certo? Não comparem, não esperem dos meus vídeos a qualidade dos vídeos dos grandes youtubers da programação. Vocês do... já viram o vídeo da Loura? O vídeo da Loura é fantástico. Ele, <risos> sim, é, sim. Tem, ele fixa num, numa pessoa, depois fixa na outra, e depois mostra, a pessoa não está nem olhando para a câmera. Os meus vídeos são muito simples. É sempre eu olhando na câmera para a câmera e a tela aqui do lado. Então aqueles vídeos da Loura são fantásticos, que tem bastante adição bastante cinematografia por trás, né? Eu não, não faço não, isso. Não se, não se preocupe, não compara, né? São, é, um, é uma instituição de ensino voltada para o ensino online, né? não, tem, não tem como... É. A gente não vai comparar de maneira nenhuma, fique tranquilo. É, o que a gente faz é quebrar o galho de fazer... É, gravar as aulas com... fazer a gravação das aulas ao vivo, no transmissão e gravação das aulas ao vivo com o Google Meet, porque a parceria, a UTFPR tem uma parceria lá com o Google, Google for Education. Aí eu disse, ah, se eu estou fazendo as coisas aqui no Meet e gravando, ah, vou fazer as coisas também para o YouTube. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube, mas assim, também coisa muito pequena, sobre Elixir, Erlang, eventos que acontecem. E, de, e essa questão dos podcasts, como eu disse, eu, antes da pandemia eu criei um podcast, o Emílias podcast Mulheres na Computação, onde eu entrevisto mulheres fantásticas da área que eu não conhecia e que eu acredito que muita gente não conhece. Depois disso, surgiu a oportunidade da gente criar esse podcast que você mencionou, que é o Fronteiras da Engenharia de Software, que a gente entrevista... Lembra, todos esses podcasts não sou eu sozinho, é uma equipe, eu só faço parte da equipe. O Fronteiras da Engenharia de Software é fantástico, porque a gente entrevista os melhores pesquisadores do mundo em engenharia de software, que por acaso são brasileiros, né? como o Alessandro Garcia, como o Ingrid Nunes, como é, Tayana Conte, e a Ingrid Nunes foi um caso interessante, que o episódio dela foi super popular, e ela agora faz parte da nossa equipe. E tem um outro podcast, legal. um outro podcast que eu, que eu criei também com, com as pessoas da comunidade de Alixir, que é o com o Hermínio Torres, com a Cristine Guadeloupe, com o Matheus Peçanha, que esse é só sobre LX. Aí são episódios curtinhos de 30 minutos, onde a gente é, é, conversa com alguém que trabalha em alguma empresa que usa LX em produção. E eu acho que isso, para mim, é meio que um complemento. O, o que eu faço na universidade de dar aula é, tanto online quanto na época que era presencial, uma coisa bem mais teórica, lógica para computação, mesmo programação funcional, eu uso Elixir, mas o foco é mais, mais teórico do que seria se fosse simplesmente um curso de Elixir. Então, nesses podcasts, eu faço mais uma atividade de extensão, de dialogar mais com, com as pessoas do mercado. Mas eu posso dizer assim: é, programação, é porque eu dou aula de programação, né? É, a gente adaptou. Eu, eu, eu não ajudei os outros professores lá porque eu sou programador demais, assim. Então, todo mundo aprendendo a usar as ferramentas, eu fui lá e editei meus vídeos com o script em Python. Eu não, eu, eu não recomendo, não vou recomendar para os outros fazerem isso, né. É, mas a, como é uma coisa muito prática, a gente, não sou só eu que dou a programação, né, tem, uma, tem vários outros professores, eu estou trabalhando muito junto com uma professora lá na UTFPR, professora Leísa, que a gente está meio que dando junto, que a gente fez assim, né, toda a parte de explicação, tudo em vídeo, nesses vídeos, que, como eu falei, eu, eu faço um script em Python para editar o vídeo, porque eu sou errado, mas... É, foi tudo disponibilizado para os alunos e a gente manteve todos os horários das aulas, na verdade, para fazer aquilo que realmente é o importante de programação, que é, que é botar a mão na massa. Então, a gente joga problema em cima de problema, desafio em cima de desafio. Claro, aqueles desafios no começo, principalmente, é aquele desafio de brincadeira, né? Toy problem, né? Desafio de olimpíada, de, olimpíada, de maratona, de programação, é, exercício. Às vezes, uns projetos um pouco mais complexos lá, de, sei lá, se tirar a foto de um labirinto e fazer o, o programa, descobrir qual que é o caminho e tal. Mas o tempo que a gente usa muito, assim, né, nesse online, acabou virando quase que exclusivamente para essa parte prática. A galera fica programando e a gente vai ajudando eles com as dúvidas, tal, e toda a parte de, de explicação eles têm que ver antes da aula. É, isso acabou que eu acho que, inclusive, vai para o vai pro presencial, porque é, é uma coisa que o modelo ali de, de você, é, falam tanto, né, com aquela sala de aula invertida, não sei o que lá, metodologias ativas, a gente meio que já usava isso, mas a gente, por causa do, da, da pandemia, acabou extremando isso, né, de a gente não falar nada com eles, assim, de, de explicação sincronamente, fazer tudo em vídeo, e a galera gasta o tempo botando a mão na massa só. Eu, eu imagino que a aula também fique, fique bem rica, né, porque quando você chega ali, talvez, no... No, no ao vivo né você tá você só leva o, o, o que realmente você é, quer entender melhor quer discutir eu imagino que a aula fique muito mais uh, rica né de forma geral é, é que também assim o vídeo ele te permite eu, eu não sou nível alura também né mas eu, eu faço as edições tal a gente faz coloca piadinha eu, eu não posso disponibilizar os vídeos abertamente até por isso né eu faço muita piada é e daí, por exemplo, lá eu, vou, eu, vou, eu queria explicar para eles como é que você tem negócio de buffer overflow num vetor, qual que é o problema de você não controlar o tamanho do vetor. E daí eu, na verdade, conto como é que hackeia videogame. É, é, e daí você bota lá, animaçãozinha, você bota ó, né, o, a o cara do Link fazendo cara de assustado lá, porque o Link do Zelda, o do, do jogo do Zelda, é um jogo que foi usado para hackear videogame. E aí você começa a colocar esse tipo de coisa, que é uma coisa que no, no, no presencial a gente não tinha. Eu imagino que você fale muito mais a linguagem do, do jovem que tá ali também, né, dessa forma, né, que já foi concebido né? na internet, né. É, pra eles é melhor, porque, de, tirando que, tirando que eu, eu, eles não conseguem fazer, mas alguns professores, eles botam lá em velocidade vezes dois pra falar, né. Eu, eles não conseguem porque a minha velocidade normal já é vezes dois. <risos> eu, eu tenho uma pergunta pro Bogdan, a questão é se vamos supor que magicamente amanhã a pandemia acabasse e tudo voltasse ao normal? Você voltaria numa boa para aula presencial? Sim, porque o online ele tem essa vantagem, mas a, a presença ali, e, é, o que a gente descobriu eu já vou adiantar aqui, posso adiantar um assunto lá do desafio do, do que é, o que está que faltando no online aqui, né? É, a casa é, é sua, Bando. A parte assim, que na verdade o que está faltando muito no online é a o olho no olho, assim, não do professor, e sim dos alunos, entre si. É uma coisa que, como a gente sempre martelou essa coisa da prática, né é uma, o que acontece muito na sala é que se formam aqueles clusters, assim, de aluno, né, que um vai ajudando o outro. Você fala assim, ah, tem esse problema aqui. Daí um olha assim e fala, mas como é que faz? Como é que você fez? Ah, me ajuda aqui e tal. E um vai ajudando o outro e vai formando essa rede de apoio, que é uma coisa que no online é muito difícil de ter. Principalmente a pessoa mais, assim, já é naturalmente mais quietinha retraída ali, não vai. A pessoa fica isolada, sofrendo sozinha, achando que é a única pessoa que não está entendendo nada da, da existência do universo ali. Enquanto às vezes no presencial eles formam essa rede de contato, eu acho que, como é que eu digo assim, a, a conversa de escada, a conversa de corredor, essa é a coisa que mais está fazendo falta no online. Então se amanhã voltasse o presencial, com certeza a gente iria. Só que talvez adaptando certas coisas, manteria essa coisa do assunto em vídeo antes, né, é, mas teria, teria um espaço maior ali presencial para eles conversarem entre os alunos, as pessoas se ajudarem entre si. Muito bom, vocês já devem ter ouvido falar da, não sei se vocês já ouviram falar da 42SP, né, que tem exatamente essa proposta, né. É, é literalmente dar o um assunto, dar uma, as apostilinhas, dar umas ideias e jogar os alunos na sala. É um modelo diferente do EAD tradicional, porque o EAD, é, ele tem muito assim, do cada um faz no horário que quer, na hora que pode, né? É, é muito solo o negócio. Então, é, a pessoa, a pessoa a, o assunto está em vídeo, tudo, mas a cobrança também está tá assíncrona, é tudo assíncrono. É, e, e isso a gente também não acha que para programação é o ideal, para programação programação, é, como eu falei, o contato, é, é, como professora talvez, talvez fosse uma coisa que eu devia se achar ruim, né, tá, tá falando quanto professor, mas o que realmente faz falta não é o professor, e sim os alunos entre si. É você ter um, um, um pool, assim, de pessoas que estão na minha situação parecida com a tua, é, todo mundo apanhando ao mesmo tempo, né? É, e você tem alguém que fala assim, cara, faz assim, vai, ajuda assim, um ajuda o outro e, e um vai puxando o outro para cima. Essa coisa da turma, da turma andar em bloco. Isso é uma coisa que falta no online, que naquele modelo EAD tradicional do largar cada um por si, né? Não, também não ia contemplar. É como se fosse um coding do jogo natural, né? <risos> Então, a 42SP é justamente essa ideia, eu, eu citei ela, é, é presencial mesmo, né, eu, tô, eu pulei aqui um pouco a parte do online, eu citei essa escola, que é, um, é uma escola inspirada numa escola francesa, né, que é a Ecole 42, se eu não me engano, que é justamente isso aí que o, que o Bogdan falou, eles pegam os alunos, colocam na sala, o presencial tem um super, um super teste de seleção antes e tal, várias etapas, aí os selecionados, eles... É, ganha um curso completamente de graça, com, com Macbooks, com é, vários, vários computadores e tal, totalmente de graça, é, é literalmente isso, é, é o pool de alunos, como ele disse, juntos presencialmente, se ajudando e um puxando o outro, assim, né, eu acho que é uma ideia bem interessante de aprendizado. E não tem professor na sala. <risos> É, a nossa diferença é que tem um professor na sala para falar assim, galera, agora vamos, né? Daí, alguém para jogar os problemas na cabeça das pessoas. É, pegando essa questão, né, desse paralelo entre o, o online e o presencial, é, já vimos aqui que vai ter provavelmente muitas características vão tentar pegar o melhor dos dois mundos, né, depois que essa tragédia da pandemia é, passar, entre aspas, é, como vocês veem o desafio do presencial no mundo, vamos falar aqui, pré-Covid, né? Porque é, vai, ser, vai ser meio difícil. Já, já, já, já acelerou essa questão do online, né? dessa questão do assíncrono na pandemia, acelerou bastante essa questão em todos os âmbitos, né? não só do ensino, do trabalho também, é que são home office, híbrido e tudo mais, mas pensando no, no, no pré-Covid, é, primeiro, né, depois a gente pode comentar. Vocês podem comentar como é que vocês acham que vai ser depois, na questão da reitoria, né, na questão das grades do ensino. É, qual que é o desafio? Qual que era é o maior desafio é, enquanto professores dando aula presencialmente de computação, programação na, na disciplina de vocês? Eu não, não sei se eu entendi direito. Você fala. Como vai ser agora, supondo que vai melhorar a situação do Covid e que todo mundo vai voltar aos poucos às aulas presenciais? É, você pode, pode comentar qual que era o desafio antes, né? do mundo sem pandemia, <risos> é, onde não teve esse, esse boom do online. É, e, e talvez você pode comentar o, como você acha que vai ser depois. Acho que o desafio sempre de de um professor, de uma professora, é atrair a atenção do, do aluno para que ele se interesse pelo tema e resolva ele próprio aprender, porque a gente apenas ajuda a aprender, a gente não ensina. Esse, é, esse era o desafio. Eu acho que o fato de ser presencial, o que facilitava era aquele momento lá da sala de aula, estava todo mundo lá, uma sala com 40 e tantos alunos, todo mundo lá sentado, mesmo que tivesse um computador na frente, mas alguma coisa do que a gente falava escapava e os estudantes absorviam e a gente cobrava participação também, e fazia questionário, exercício, eu pedia para os meus alunos levantarem a mão para eu ver se eles estavam entendendo, né? usando técnicas de, chama de aprendizagem por pares, né? peer learning, isso era o que a gente fazia presencial pré-pandemia. Agora, pós-pandemia, eu acho que o principal desafio vai ser o seguinte, que a gente, especificamente na UTFPR, eu dou aula no primeiro período, acho que o Bogdan também, não, não tenho certeza se ele está dando aula no primeiro período agora, mas primeiro período é, é o período... Hã? Tô, que eu... É, o primeiro período é o período onde sempre tem turma completa, 44 alunos. Porque o caloro não desiste, geralmente, né? Um ou outro, mas geralmente não desiste. E a, a nossa sala já era apertadinha para os 44. Agora, com os requisitos de ter mais ventilação, de ter um espaçamento entre os alunos, eu acho que não cabe 15 na, na sala onde a gente antes colocava 44. Como é que vai fazer? Vai ser, vai... No meu caso, eu tenho uma aula por semana. Então, vai ter 15 vão numa semana, 15 na outra, 15 na outra, e, e isso quer dizer que a pessoa vai assistir duas semanas online e uma semana presencial. É, é esse tipo de coisa aí que, que vai ser complicado para a gente gerenciar assim que voltar às aulas presenciais. Como Minha resposta vai ser um pouco diferente, que como eu sou pro, professor da matéria de programação mesmo, né? eu acho que antes da pandemia já, o maior desafio, e continua sendo, é uma questão de expectativa. Porque a pessoa entra no curso achando assim, ah, eu vou chegar aqui, vou aprender, fazer script em Python que eu vou rodar aqui para treinar, IA e, e não sei o que lá. E daí o cara chega lá e começa a ver a gente programando em cena, aquela telinha preta lá aparecendo, um negocinho do terminal em texto. <risos> e aquilo ali, eu acho que é um impacto grande, assim. Porque a pessoa vem do colégio com uma visão de aprender, assim, com o professor oráculo, né, o professor é o cara que manja, que vai chegar lá, vai falar para você, você vai prestar atenção no que ele tá falando, daí você vai na prova reproduzir aquilo lá, o professor bom do cursinho, aquele professor que vem com os macetes, né, então o professor vai te ensinar musiquinha, o um macetinho, você vai pegar lá, vai fazer a prova, vai passar, e é, e é isso que é a escola. E quando ele chega na graduação, é um, uma porrada na cara da pessoa, assim, né, do tipo, pô, não, agora você tem que se virar, agora você que tem que aprender, agora você que tem que fazer os negócios, agora é tudo prático, e essa, essa diferença de expectativa deles, quando vem do colégio e realidade, eu acho que é de longe a coisa mais complicada no começo do curso ali, especialmente em programação, que, que muda totalmente o jeito de fazer as coisas. Então, a, o o, a, pessoa, a pessoa acaba se sentindo meio burra, assim, por um tempo, às vezes, né? Eu, eu, eu, eu comento com meus alunos, a primeira nota que eu tirei na minha graduação foi um 3,5, eu nunca tinha visto um 3,5 na vida, né? Mas é, você tem que daí se, se ligar muito rápido nessa mudança, e para alguns programação é mais difícil que para outros, né? Porque algumas pessoas têm um jeito, programação não é só co codar, né? escrever código, né? É o jeito de pensar. E para algumas pessoas esse jeito de pensar, ele vem naturalmente. São pessoas que, tipo, eu, eu posso falar assim, que eu, eu aprendi a programar, comecei a programar pegando um joguinho lá em BASIC, eu olhei o código e falei, cara, isso aqui parece que faz sentido. Então, para algumas pessoas, é, o jeito de programar parece que faz sentido. Para outros, o cara chega lá e não vai assim. É, é um jeito diferente de pensar do que ele está acostumado. A lógica de programação não tem lógica para aquela pessoa. É, eu acho que esse sempre foi o maior desafio, assim, sabe essa essa diferença do que a pessoa espera como vai ser o curso e o que ela realmente encontra ali e vai continuar sendo o maior desafio tirando esse esse problema que o Adolfo falou ali de, de, espaço, de espaço tal acho que em programação né, sempre foi e sempre será o maior maior problema esse a pessoa não conseguir assim entrar naquele universo ali sabe ela vem com, pensando que vai ser uma coisa ser uma coisa completamente diferente ela acha que vai, que vai entrar fazendo um Jarvis igual o Tony Stark, né? Mexendo ali nos hologramas. É, é, fazendo... é. O cara vai, vai ficar gesticulando lá. O... Aí, na realidade, ela tá lá na caverna martelando ferro. Pra... Já, já teve a, luna, pra fazer né? a armadura. É, entrando assim e querendo, e querendo perguntando coisa, por exemplo, que minha área de verdade de trabalho, de, de área que eu pesquiso ali é processamento de imagem e visão computacional né, então perguntando lá da inteligência artificial, da rede convolucional porque ele baixou o negócio e é uma coisa que seguindo o tutorial você consegue fazer né, o cara entrou na graduação, baixou o tutorial lá Do Python, instalou o TensorFlow Rodou o negócio e a, e a IA tava fazendo lá as inferências E ele me perguntou, ah, professor, mas a gente não vai aprender como é que funciona isso? É triste eu chegar pro cara e falar Sim, só que vai levar três anos para você entender <risos> Sabe? Você, você vai entender isso Você vai levar três anos Mas eu imagino que o importante aí É talvez é, é, é, despertar isso, né? É, esse interesse, né? Ele querer ah, sim, entender, sim. né? Acho que é, é, é, essa talvez eu vejo como uma como a função principal, que é algo que o Lincoln sempre fala, é de você ser curioso e correr atrás das coisas, né? Buscar entender como funciona, né? Acho que esse é um é, um, é um bom, uma uma sementinha que é plantada assim na pessoa. É, nesse ponto, né, o Adolfo falou da dificuldade de chamar a atenção dos alunos, manter a atenção. Eu acho que a melhor dica que eu recebi na vida foi, um foi o meu professor, né, que foi meu orientador de mestrado, que ele falou assim para mim, Bogdan, quando você for dar aula, dê aula sempre sorrindo. Sempre, você, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, o que você tá falando naquela hora é a coisa mais interessante do universo, sabe? É muito legal programar, é muito legal. Olha os problemas legais, olha aqui as situações legais. Porque se nem eu acho aquilo legal, como é que eu vou convencer alguém que aquilo lá é interessante? Perfeito, você tem que ter o seu o, quase que um, um brand pessoal, né? De, de fazer aula com que ela fique interessante. eu acho que é, isso é o... fundamental mesmo. Eu, quando dou aula, minha esposa fica rindo aqui, que ela fala que eu tenho a, a voz de dar aula, né? É, é um personagem. Eu sempre tô feliz, eu sempre tô animado, aquilo que eu tô falando sempre é a coisa mais tesão do mundo, assim, sabe? É o Clóvis de Barros ou o Gustavo? É. <risos> Muito, Muito, bom. Muito bom. Eu ia falar da professora Marina, que ela literalmente é uma atriz, ela também tem um, uma atividade paralela, é a professora de lógica Marina Grochal, nossa, que ela, ela, de vez em quando ela atua realmente como uma atriz amadora, né, e ela... Quando ela dá aula, tem alguns vídeos dela dando aula e ela realmente interpreta, né? Então é possível, sim. Eu eu não sou a melhor pessoa para isso, já aviso. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso muito bem. <risos> a didática é uma coisa bem bem única de cada um, né? É, eu queria puxar. A gente já está chegando perto do final já. Conversa muito boa aqui. É, quando a gente fala de expectativa, né? A gente citou aqui que tem vários cursos de desenvolvimento de computação na nossa área de tecnologia, de uma maneira geral, assim, uma área completamente gigante, assim, como a gente comentou no último episódio é, sobre paradigma, é uma coisa muito vasta, né? E eu queria ouvir de vocês, é, a gente quer incentivar aqui o pessoal a. a a entender um pouco mais né, que o, a questão não é só programação, como já foi dito, né, que é uma ferramenta, apesar de a gente pensar no mercado de trabalho, que é hoje onde a maioria das pessoas estão é, inseridas né, na nossa bolha de tecnologia. É, se fala, pelo menos eu escuto, né, por eu não ser da academia, eu escuto pouco, devo até pesquisar mais e seguir mais pessoas de, de pesquisa, de computação, como o, o da mencionou a área de pesquisa, o Adolfo também. É, eu queria ouvir de vocês como é que a pessoa ela, ela consegue é, expandir mais a, a cabeça com relação à a, a computação em si, no sentido, ah, a pessoa hoje, por exemplo, você tem um desenvolvedor web ali, que ele trabalha basicamente construindo uma API em alguma linguagem no back-end, algum framework JavaScript, é, a gente tem é, coisas de banco de dados, de DevOps, de infra, né? eu ia falar DevOps aqui, é, questões de infra e tudo mais Mas a gente sabe que é muito mais que isso né? Quando a gente fala de desenvolvimento de software Quando a gente fala de computação é, é uma área muito imensa assim, Que a gente pensar em machine learning IA, são coisas bem vastas Eu queria ouvir de vocês Como é que uma pessoa que não é da academia né? Ela pode é, Abrir mais a mente Para outras áreas e até ingressar Fazer uma transição Para a área de pesquisa talvez Para uma outra área que é menos falada, pelo menos na bolha dela, nessa bolha que eu citei, é, como é que vocês veem que uma pessoa consegue dar esse passo? Vocês acham que é possível? Que caminho seria esse? Olha, um dos caminhos é fazer um mestrado com, conosco aqui. Eu e o Bogdan somos professores do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, da UTFPR, o PPGCA e você pode fazer até disciplinas como aluno externo do, do PPGCA, claro, precisa ter uma graduação em alguma coisa, mas você pode fazer disciplinas como aluno externo antes de, de ser realmente um aluno regular, e dá para você acompanhar a pesquisa por conta própria. É mais complicado, porque é, precisa ter um, um mínimo de conhecimento, mas se a pessoa fez uma graduação onde ela viu pesquisa, pesquisa na área de computação, ela não é tão diferente da pesquisa em outras áreas. E, por exemplo, no, o que a gente faz lá no podcast Fronteiras da Engenharia de Software é o único podcast que a gente realmente fala sobre pesquisa, dos que eu faço. Né? O, o Elixir em Foco é mais sobre, sobre Elixir em Produção e o Emílias Podcast é sobre mulheres nas mais diferentes áreas de computação. E até você falou essa questão da computação ser usada em várias áreas, a gente já entrevistou mulheres com as mais diferentes formações lá, então muitas delas usam programação sem terem graduação em computação, isso é possível também acontecer, então acho que a, a nossa área é muito aberta, é muito interdisciplinar no sentido de se dar bem com, com outras áreas e aceitar que gente de outras áreas venha fazer é, mestrado e doutorado, até mesmo que venha trabalhar, né? não sei se provavelmente, não sei se se é o caso de vocês, mas eu me lembro que na época eu trabalhei numa empresa, tinha uma moça formada em letras e estava lá trabalhando como DBA. Ela trabalhava numa empresa, a empresa ofereceu o curso, ela se especializou e ganhava mais do que os desenvolvedores na época. Na época, não sei como é que está hoje, mas na época DBA era um cargo que pagava mais do que a média para que se pagava para programadores. Enfim, é uma área muito interessante para isso, para você... Ah, não quero ficar somente com isso aqui. Não. Por exemplo, uma coisa que agora está tá sendo abordada em muitos vídeos, podcasts, é a área de DevRel, né? que é relações com desenvolvedores. É aquela pessoa que ela gosta de programação, ela gosta de... De, da parte técnica, mas ela também gosta muito de pessoas, ela também gosta de estar tá divulgando as coisas interessantes que ela encontra e quer fazer vídeos e quer participar de podcasts, quer estar em eventos então para isso tem a área de DevRel você pode trabalhar com, com DevRel DevRel é, é com R, certo? É de DevRelations não, de Dev, não de inferno desenvolvedor como o pessoal brincou, <risos> brincou. DevRel aí o pessoal brincou lá no podcast do do hipsters. Muito bom, muito bom. Gostei Davi. desse Dev Hell aí. O Adolfo já fez a propaganda do PPGSA lá, né? Mas é... é uma coisa que eu acho interessante, né? Que, às vezes, até, até pelas tuas metas, você acaba se forçando. É, teve um, um aluno nosso lá que o sonho dele era, era entrar numa empresa internacional de fazer jogo, né? Mas não como game designer, porque, ó, não, game designer, né? Ele queria trabalhar na parte de engine, de fazer motor do jogo. É, e ele ele foi fazer a seleção daquela Paradox Interactive, não sei se vocês conhecem, que é que faz aquele Crusader Kings. Sim, sim, Como conheço. É. Então, é, tá, tá, dando, tá dando polêmica até, né, porque eles fazem bullying com mulher lá, mas o que queria entrar nessa, tentou fazer nessa empresa, e a seleção deles era o seguinte, assim, eles davam um mapa e falavam assim, você tem que fazer o jeito mais rápido possível, um algoritmo mais rápido, né? implementar um algoritmo mega rápido para conseguir fazer um Pathfinding nesse cenário. Era só isso a seleção deles. É, o começo, né? Depois, claro, tem entrevista e tal. Mas ele fez e ele não passou. Ele não foi aprovado. Ele estava no mestrado na época, né? Ele até largou o mestrado, porque ele falou: ah, não, que eu quero isso e tal. E ele foi ele, ele foi muito focado daí nesse tipo de algoritmo. Ah, eu vou pegar tudo que é tutorial. É um cara formado, né? Era formado numa federal e tal. Mas ele foi lá, pegou um monte de coisa e tal, estudou e tal. E dele foi tentar de novo, depois ele conseguiu fazer passar. Então, às vezes, você ter essa meta. Ter uma meta específica assim acaba te, te puxando para você falar, não, eu vou pesquisar esse tipo de coisa para resolver esse tipo de problema para conseguir entrar nesse tipo de lugar para fazer esse trabalho. Daí é tutorial na internet, né? Daí é tudo por conta. Aliás, ele entrou, ele entrou. Acho que esse ano passado. Um, um outro ponto interessante, que eu acho que foi o Adolfo comentou, né, de às vezes você é só uma pessoa mais curiosa sobre tecnologia e, a, o, e o seu, a sua função principal ali, nem é programação, mas hoje saber sobre programação, saber sobre tecnologia ajuda muito, né. Eu vi um tempo atrás um episódio do, do podcast Pizza de Dados. Onde eles falaram sobre um tema bem interessante, que era uma jornalista, onde ela usava, uh, usava ferramentas de, da, uh, de extração de dados, né? Por exemplo, uh, Tableau, uh, entre outras, agora me fugiu as ferramentas, mas enfim, ela quase que uma, uma, uma cientista de dados ali, uma engenheira de dados, ela utilizava essas informações para montar as entrevistas dela os, os posts dela, né as reportagens que ela fazia para dar mais insumo, né? então acho que é, a, a permeia por várias outras áreas hoje a tecnologia né, reflete bem a nossa realidade muito bom, muito bom gente muito obrigado, viu que, que conversa sensacional Eu queria aqui dizer que chegamos ao final do nosso papo é, queria agradecer muitíssimo mais uma vez a, a presença aqui do professor e do professor Adolfo Neto que já temos muitas muitas anotações <risos> é, de coisas bem interessantes, especialmente o conteúdo é, do Fronteiras de Direito Software, que de novo é, é um podcast muito rico a gente vai deixar alguns links aqui para mergulhar mais no tema e é muito fascinante ver como tem tantas facetas a o ensino da nossa área, tanto a gente falou aqui da, da realidade da de onde eles ensinam, né, da UTPFR, chama UT, o TFPR. O TFPR, o só faltava ter um 8 ali, velho. o chassete da faculdade. Mas <risos> é o TFPR, sensacional. É, queria agradecer mais uma vez é, A disponibilidade do tempo E é isso Eu queria aqui convidá-los a deixar Suas palavras finais Para quem está nos ouvindo E muito obrigado Eu que agradeço o convite eu Escutei até o, o episódio anterior Lá sobre paradigmas eu, Um dos episódios anteriores Que eu não sei se vocês estão gravando na ordem né? Mas enfim Foi bem interessante o episódio Sobre paradigmas tem todo um, um, um histórico aí de, de, de episódios, vocês, né? Depois eu vou, vou ver se eu me atualizo Mas só pra dizer que a, a nossa área de computação é muito interessante está faltando gente tem muito emprego tem emprego do Brasil tem emprego lá fora tem emprego na academia tem emprego na indústria então se você está estudando está em dúvida se vale a pena ou não fazer um curso na área de computação fazer ah eu fui, fiz graduação em outra área então é só fazer um mestrado na, na nossa área faz uma formação rápida se realmente você não consegue parar para fazer um mestrado mas venha para nossa área porque é uma área muito interessante com muitas oportunidades sensacional é como eu, como, como eu falei, como é que é, Adolfo? Pra manter a, a atenção das pessoas, sorria, e aquilo que você tá falando é a coisa mais interessante do mundo. Então não é o que eu, como o adolfo falou, a coisa mais interessante do mundo. Mas é, não, não tenho muito o que acrescentar, não. Só agradecer poder vir aqui conversar com vocês. É sempre bom fazer esse contato com o pessoal de fora, que a gente às vezes fica no nosso mundinho ali e acaba às vezes ficando muito fechado, né? Então sempre é bom, bom, se tiver, eu não costumo acompanhar podcast nenhum, né, então, mas se o pessoal quiser entrar em contato depois para perguntar alguma coisa, tamo aí. Bem, eu queria novamente agradecer a presença dos professores aqui, eu acho que eu sempre devia muito rico essas conversas que a gente tem, muito obrigado mesmo pela presença, pelo tempo de vocês, a gente sabe que a agenda foi corrida, né, Uh, então, é, foi muito, muito, muito importante para a gente essa conversa e, novamente, muitíssimo obrigado, professores. Nós que agradecemos. Até mais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Com certeza, estenderemos outros convites a, aos professores para falar de outros temas, se for possível. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima!